O próximo, gente, é como conseguir a chave secreta da Lagoa Secreta. A Lagoa Secreta, ela se localiza na, na floresta embaixo no subterrânea, a Lagoa Subterrânea Secreta, né? Porque ela é secreta. que ela é embaixo de uma rocha. E é, e é isso aqui, ó. Para encontrar a chave dessa porta, procure os plufes pretos. Não é só esse e siga sombra, mas cuidado com... Cuidado com nada, porque não tem nada, eu já fui não tem nada lá. Cuidado pra não afundar, né? Porque, né? Enfim, não sabe nadar. Quem já se viu isso? Misericórdia. Então, pra você fazer isso, é só você... É uma sala que era só pra assinante. E agora tá liberada. É meio difícil. Porque eu fazer gravando, porque trava tudo pra coisa é louco. É, vocês vão vir aqui. Tem uma abelha ali. E vamos entrar aqui no jogo Acesso povo e vai jogar o Acesso povo. Eu não quero ver nada da cinemática porque eu tô com pressa. E, e quando você vai pular, ele buga. O que você vai fazer? Só vai com a seta, não vai com o USB. Aí você vai esperar o povo, a, o, o povo, a lula. O lula-molusco gigante está ultrapassando você. E você vai subir no, no, nas bolhas dele, nessas bolhas aí de peido que ele faz assim, é, não é complicado, é difícil, entendeu, mas <risos> é difícil assim para mim que tá gravando, né, porque às vezes trava Mano, mano, eu tô falando gente, travou Ai gente, eu já não consegui, aí só que o que acontece, você vai ter que refazer tudo de novo Aí sai do jogo Aí você vai ganhar 3 de o Porque esse jogo é uma ba... Ó, não vou nem falar nada Concentrado Ah, não, gente Ah, gente, ó Consegui Eu consegui, dá para fazer isso Agora só vir pelas laterais Eu consegui, eu não acredito Dá pra fazer isso então Nossa, agora o Babel foi hardcore hein? E pronto gente, é só vocês entrar E coletar a chave Não se esqueça de coletar a chave Vai abrir a porta ah, é um... Aqui é secreto, mas não tem nada, gente Não tem absolutamente nada Não sei pra que serviu essa sala, né? É só para ter os assinantes se esconderem Aí você vai sair aqui embaixo A porta abre E pronto, aí é um segredo Incrível, né? Gente, eu, com... eu consegui um foguete Um foguete não um... Um... É um foguete de jato De ar Para minhas costas e o próximo segredo tá aqui ó, não empilha os feijões, não empilha a pilha, porque se não se empilhasse a pilha, a pilha iria explodir. E vocês vão clicar aqui ó. Será que o CP é, mudou? Pronto gente, vocês vão clicar aqui ó, eu não sei onde eu cliquei, mas eu cliquei aqui ó. E vão iniciar o modo doce do empilha a pilha. Eu vou escolher nível sem noção Porque eu sou doido E tipo, gente, para jogar em empresa pilha Você tem que colocar de acordo com as cores ali, ó Eu preciso de vermelho e azul Então, muita gente não sabe Eu também não sabia eu tô sabendo agora Vermelho e azul Eu tenho que colocar de volta Lá dentro do caminhão O que não são os escolhidos Porque... Ah, é o amarelo também, gente meu Deus, é amare... eu amarelo. gente, eu sou muito cego. A amarela eu tô colocando agora. A não tá nível só não. Eu não vou continuar, gente, porque é só uma demonstração. Eu já fiz tutorial desse jogo aí. Mas é, mas não apareceu, né? Porque eu não tava dando pra entrar no jogo. É, porque ainda não tava indisponível. Eu acho, eu que era burro mesmo. E o próximo é do, da pizzaria para encerrar esse vídeo porque esse vídeo já tá grande vão ser três vídeos três vídeos em um não eu acho que é dois né vocês vão clicar aqui ó nessa alavanca e vai mudar para o modo doce pronto e você vai obter um selo um selo muito fácil eu não vou porque eu já tenho tutorial desse eu deveria ter ido outro porque não tinha um tutorial mas é bem fácil então esses são um selo mais fácil. Acho que se tiver mais um, eu desconheço.